Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, nesse vídeo, vamos conversar sobre o valor posicional de um número. Sabendo disso, observe esse número aqui. Eu gostaria que você pausasse esse vídeo e tentasse descobrir quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades nós temos nesse número. Então, vai lá, pause o vídeo e faça isso. Já fez? Tudo bem. Podemos apenas olhar em cada um dos valores que estão em cada posição e podemos começar em qualquer lado, mas vamos começar do lado direito. Então, começando da direita, olhamos para o algarismo que fica bem aqui. O que temos aqui? Temos 2, duas unidades, certo? Então, vamos escrever isso, temos duas unidades. Agora, vamos para a próxima posição. Vamos uma posição para a esquerda. Sendo assim, vamos para a casa das dezenas. O algarismo que está aqui nos diz com quantas dezenas estamos lidando. Bem, temos 4 dezenas aqui. Então escrevemos 4 aqui. Agora, por último, mas não menos importante, indo uma posição para a esquerda, chegaremos ao lugar das centenas. E aí, nesse caso, temos 8 centenas. Vamos escrever o 8 aqui também. Logo temos esse número, que é 842 que é a mesma coisa que 8 centenas, mais 4 dezenas, mais 2 unidades. Outra forma de pensar sobre isso é que podemos ver esse número como sendo 800 mais 4 dezenas, que é a mesma coisa que 40, mais 2 unidades, que é a mesma coisa que 2. Então, essas são formas diferentes de representarmos o mesmo número. Agora, o que eu acabei de fazer aqui é conhecido como tabela de valores posicionais e que estaremos conversando sobre isso muitas vezes quando a gente começar a construir a nossa compreensão do valor posicional. Então, é bom saber o que as pessoas estão falando quando dizem coloque a tabela de valores posicionais. Sabendo disso, vamos apenas fazer mais um exemplo. Vamos dizer que temos o seguinte número, então, esse número bem aqui. E vamos colocar isso em uma tabela de valor posicional também. Então, com quantas centenas, com quantas dezenas e quantas unidades nós estamos lidando aqui? Pause esse vídeo novamente e veja se você consegue descobrir isso. Ah, preencha essa tabela de valores posicionais, tá bom? E aí, conseguiu? Bem, vamos fazer isso juntos agora. Podemos ver que esse é o número de centenas, esse é o número de dezenas, porque está na posição das dezenas, e esse é o número de unidades. Começando da esquerda, dessa vez, temos 500. Então, eu coloco 5 aqui, ou seja, 5 centenas. Esse exemplo tem algo interessante, porque temos zero dezenas. Então, vamos colocar um zero bem aqui na posição das dezenas. Por último, nós temos 7 unidades. Então, nós colocamos um 7 bem aqui na posição das unidades. Enfim, meu amigo ou minha amiga, conseguiu compreender tudo direitinho que a gente conversou aqui? Eu espero que sim.